Agora, a gente tem tudo isso aqui pra fazer. Essa aqui é minha equipe, aquele é ali é o Matheus, essa aqui é o quem Lucas mesmo. Lucas, oi Lucas. E aqui a gente tá usando um aplicativo que a gente, a gente pode colocar música aqui e a gente pode, tipo, votar na música dos outros, assim. No caso, não sei porque eu dei slide. Muito, muito muito, vloggers Eu vim aqui gravar pra vocês Eu saí da sala, ali Eu tava aqui dentro E eu vim gravar o bloco Que eu estudo Totalmente vazio Olá todo mundo Eu sou a Isa E hoje eu tô aqui dormindo na faculdade Dormindo não A intenção não é dormir É que assim ó Ui. existe um evento chamado Game Jam, que é um evento onde as pessoas ficam acordadas por, tipo, 48 horas pra fazer um jogo tem uma luz piscando lá, gente, olha isso meu Deus eu tô sozinha aqui, socorro enfim, né, daí as pessoas ficam acordadas né? por, por esse período de 48 horas fazendo um jogo. No nosso caso, a gente fez uma versão pra terminar o nosso jogo, pra gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. É, porque tem o terceiro jogo, né, que eu preciso entregar segunda-feira, hoje é sexta, quase sábado já. E daí a gente tá fazendo meio que essa maratona, não é uma maratona, é uma game jam mesmo, esse evento, pra poder terminar o jogo. Então, teve pizza, eu esqueci de gravar. Olha só as pessoas, eu tava sentada ali, ninguém tá me vendo. <risos> ninguém me viu, cara. E primeira vez que eu tô vlogando, se tiver ruim, eu não tenho nada. Não tem pau de eu tô segurando minha câmera, assim. De um jeito. E eu... Devo, sério. Tá vazio, vazio. A gente, não tem ninguém. E a gente tá trancado aqui. meu deus meu deus meu deus o que foi isso o que fiz meu deus que medo meu deus meu deus meu deus meu deus, meu deus. Vai ser gameplay ah, exclusivo. aí, por favor. Gameplay game exclusivo de música. A um gente tá indo mesmo. em peso, agora descobriu qual foi o barulho que me assustou. Ai, olha o mim. Ai, gente, moça, você me assustou tanto. Provavelmente foi alguém fechando uma porta, tipo. Mentira, desportada. Gente. É o espírito do Marcelo Chapoyado. Na casa, sei lá, 15 anos ele vem pegar o melhor aluno da PUC e levar embora. Estamos aqui andando. pela na universidade, sem medo, após esse episódio. Estou me sentindo. Olha, tem um barulho aqui. Coincidência! Eu acho Acho que não. Caraca, eu ouvi um barulho vocês estão ouvindo isso? Meu Deus, eu tô ouvindo barulho, gente. Não tem como, gente. Meu Deus, é verdade! Dá pra vir dormir aqui. Agora a mão é assombrada, enquanto que nem tem escada pra lá. Aqui é a escada única, eu... exatamente pra, pra os espíritos saberem que você tá chegando, sabe? Na dúvida, joga isso, porque ela tá com a câmera, ela vai demorar pra correr. Gente, é meu Deus. <risos> Estamos presos. Não, é eu falei tempo. antes de morrer. Vou de novo de. eu Não dá pra ver ter tá espelhado, <risos> A gente, tem uma cama aqui. Não tô com medo, mas vocês estão aqui. Mas não é tem que ser você, você dormir. Ah, aqui, mano. Aí você acorda no meio da madrugada é a é e tem as é. pessoas é. olhando pra trás. luz É, pra lá já Vocês vão cheirar, eu quero cheirar só da. Ih, não vou ter que Cara. Eu não vou achar ninguém e andar atrás em mim. É Cara, meu Deus, que momento, da minha vida. Meu Deus, que susto! Estou sou tremendo de medo! Estamos vivos por enquanto. Agora a gente vai sair correndo, deixar todo mundo sozinho e apagar as luzes. Agora todo mundo te e vai morrer no fundo. Cara, nunca mais que eu vou sair andar sozinha. Não morreu, nem um barulho estranho. Nossa, vocês estão vendo lá no fundo do corredor do chão? Que é um bagulho lá, velho. E agora? Tem que estar a cara, tem que, que é Ah, é um copo que eu chutei. <risos> é sério, ele é... Meu Deus, apareceram do nada, cara. Meu Deus, meu Deus. Tem que Que ainda dá pra fazer compras. Você não. um barulho da arena né, Minecraft. Não, que... Meu Deus! Susto, <risos> Só caiu o ramo, vocês me levam um susto. <risos> <risos>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 Olha eu, muito vlogger, gente. Dá um beijo. Ah, não. Ele apareceu bem na hora. Vem aqui, me Vem aqui, professor. Dá um oi aqui. Oi aqui!